Eu tava gravando. Eu tava sei. <risos> ah, não acredito. Olha só. Ah, Dani, vem só cá ver. Olha que coisa. Ajuda, é caramba. Ganhei. Uhum. <risos> Tudo bem? bem vindos de novo ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com as nossas visitas e famílias, visitas família Tiago Visita Thiago e a Dani. O Thiago é meu marido, o Dani é o esposo da Dani e... Uhum. <risos> <risos> <risos> o Thiago é o irmão do Dani, meu marido, e a Dani é a esposa do Thiago. E a gente vai gravar hoje um vídeo pra vocês de uma tag dos casais. Na verdade eu não sei do que é. é um o vídeo tem um monte de perguntas. É uma mistura de é um... tags infinitas pra gente se conhecer mais. Então a gente vai aqui relembrando as coisas do passado e falando de características um do outro e, e dando bastante risada no meio do caminho. Então vamos lá. Thiago, você mais perto do ah. ah. <risos> Quem acorda mais cedo é esse? Quem acorda mais cedo? Quem? A gente vai responder de vocês, então, primeiro, vocês derem da de gente. Isso, quem que vocês acham que acorda mais cedo? Eu acho que é o diabo. Eu acho que é o <risos> Depende, né? Dia de semana, final de semana. Ah. Eu acho que depende muito. Sim. É. No dia a dia eu acordo mais cedo. Agora, se eu posso dormir... Eu que não consigo ficar na levanta, cama A ah, Dani com verdade. as crianças A Dani falou hoje que a gente dorme não... Ela falou que o Thiago se deixar, ele dormir também é a mesma. dia Tá, e da gente, quem vocês acham que vai vencer? Eu acho que a é Dani né? Eu acho que eu dormo Quem quer? Durante a semana eu... Ah, depende também ah, então... Não, eu tô falando assim, de, de... Uhum. sem precisar, né? acho que depende, eu acho que você normalmente, calma, deixa eu falar, <risos> não você sempre acordou mais cedo e sempre foi, tipo, ah, tem que acordar porque tem que aproveitar o dia, se ficar dormindo é um desperdício, uhum. e daí eu comecei a acostumar com isso, eu muitas vezes quero dormir um pouco mais, mas tem vezes que eu acordo naturalmente mais cedo, mas você normalmente A Carol acorda mais cedo. Quem acordou mais cedo hoje? Eu. Mentira, eu que pôs despertador, você falou, você não me acorda depois do banho. É. Você tocou o despertador, você dormiu, eu levantei. Claro que não, eu ainda fiquei. Tá bom, oh, ei. Deus, eu, vou não, eu não tirar. <risos> O pongo. É você vou O pongo é o que acorda mais tarde, com certeza. É. Como nos conhecemos? Nossa, na internet. É. Mentira. E aí, como é que a gente se conheceu? Oh, <risos> Oh, foi divertido. Um teve um retiro que você da igreja, que ele chamou a Dani e daí ele apresenta vocês. sexo. Ah. Quase. Quase, amor. Como foi então? Agora ele ficou em dúvida. Não, não tô sabendo. Não, claro, foi quase. Não foi o Chiquinho que te convidou pro retiro. Ah, ele é me convidou. Ah, é verdade, raro é, é, verdade. Então, continua. E como que nós nos conhecemos? Na igreja. Amigos em comum. Eu, eu não tenho a mínima ideia. Não, foi na Nova Aliança. Foi na igreja. É, o Daniel tinha amigos lá, e aí eu não sei qual foi exatamente a situação, que provavelmente ele foi em algum <risos> lugar e a Carol tava lá. Vocês sempre foram amigos. Vocês sempre foram amigos e... Porque pra mim vocês sempre... Essa é a resposta. Essa é a resposta. Não, não sei. Então conta É, a gente... Como você me viu a primeira vez? Ah, você tava... O Dani foi no retiro da igreja Que eu vi ele, mas ele não falava comigo, ele nem sabia que existia Aí eu vi ele mexendo na, na mesa de som lá na frente Ele tava com um moletom lá, é, amarelo, e que está tinha Ah, você está Não! Eu não, eu vi e pensei... Nossa, ele tem cara retinho. de cara mal. Cara. <risos> eu fui mentir, eu tinha talco de moicano Ah, isso Ai, que eu, aqui, eu, ai, aí. Da... ai Deus, eu me interessei a escritura moicano Eu gostava de caras maus, agora eu perdi o moicano eu tenho moicanal desse agora dá pra fazer uma ah. Daí você me viu no blog das meninas da igreja uhum. Porque elas postaram uma foto minha quando eu tava nos Estados Unidos na, Nas folhas assim vermelhas do outono Aí ele me achou gatinha uhum. Gatinha Aí... aí... aí continua Daí, depois teve um evento, teve alguma coisa na Nova Aliança que você foi e eu fui, eu trabalhava no aeroporto e eu fui depois, porque eu cheguei atrasado E daí eu vi a Carol, um cabelo de fogo grande um sorriso bem grande E eu conto essa história pra ela e tipo, parece mentira, mas de verdade não é eu Olha que romântico Depois você vai contar de novo quando eu, quando eu olhei ela e vi ela com aquele sorriso grandão falando com a Vani, ela, amiga nossa eu, eu pensei, caraca, que guria linda, é cristã, será que é com ela que eu vou casar? E ó, casou, casou Dani, Ai. casou <risos> Tá, próxima pergunta o que, o que eu prefiro, camping ou cruzeiro? Depende Nossa, É sempre, sempre. assim O que, que a gente prefere? Ah, vocês preferem Com camping Com certeza camping Com certeza tá, é super É a mesma pergunta para vocês? Ah, o que, que a gente prefere? Eu acho que depende pra vocês Eu acho que a Dani Eu acho que cruzeiro. vocês não são sempre de camping Eu acho que vocês iam adorar acampar, mas vocês não são sempre de camping Eu acho que vocês iam gostar bastante de poder fazer um cruzeiro também Oh <risos> Eu vejo a alma das pessoas com as olas delas. sabe, né? Só olhando. É verdade, Nossa. né, amor? Se vocês dinheiro, pudessem ser, ser, ser um animal, que animal vocês seriam e por quê? Cavalo. Cavala. Cavalo. Cavalo. Égua. égua. Seria uma erva. Não, seria um cavalo mesmo, porque é o meu animal preferido e eu acho ele lindo, e poderoso e forte cavalo? e gracioso. Qual o cavalo? Que tipo de cavalo? Que cor? Ah, mustang. Selvagem é um cavalo Selvagem, do sim. Seria, você seria o passarinho, eu seria a passarinha. <risos> eu, eu, <tenho> <risos> eu acho que eu crescer um. Um animal marinho, ia ser uma, uma baleia, um, um tubarão. Um tubarão, hein Ixi, amor, a gente nunca ia se conhecer. Você <risos> ia me comer viva. Não, não eu eu é só se você primeiro. fosse nadar. Eu, eu ia cair na ah, água pra encontrar ele. É. Olha ah, ele é uma história bonita? Não, mas ele ia me comer. Mas <risos> ele tá se é uma história bonita, ele ia te matar. <risos> mas ele se apaixonou. É tipo, é tipo o Romeo e Julieta, né? Uma história de amor que termina em tragédia. Qual é o maior mico que vocês já passaram? Bem, o da Dani a gente já sabe, né? Mas a gente não vai contar aqui agora. <risos> Como? Me deu ajuda pra se salvar <risos> ah! na casa de alguém. <risos> Você vê que você escolhe ficar comigo, porque ninguém, ninguém, ninguém viu, viu, né? Ninguém viu, é. Ah, ah depois passa. corta. Não, eu, eu sempre tive foi muito pra dentro, assim, sempre, sempre fui muito inseguro de mim mesmo. não tinha coragem de falar, pessoalmente. E tinha uma menina que estudava comigo uma vez, você vai dar risada que talvez você lembre. É, que eu, não sei, ela era a gente boa, tava... Tá, tá. Se dava bem, parecia que, que rolava alguma coisa. Só que eu nunca tive coragem de fazer nada, e uma vez eu liguei para ela. Ah, é verdade. E eu usei uma frase que eu ouvi de alguém, falou, ah, se eu te der um beijo você me dá um soco. Só que eu falei por telefone, porque eu não tinha coragem de falar na cara pra ela. Daí ela falou, não, não dou, mas... Mas não me beije é, Mas não beije Só que daí ela contou pra escola inteira, pros professores, tipo, todo mundo ficou... Nossa, isso foi muito humilhante. Isso foi muito... Isso não foi mico, isso foi... Humilhação. Não. Ah, A É. Uma vez eu, eu tava em casa, e aí acordei cedo pra ir trabalhar Na hora que eu abri a geladeira tinha um, no meu ver era um suco de laranja Aí eu peguei, a gente tinha uns copão grande assim, acordei atrasado, tomei um suco Tomei o segundo copão e tal, e ó, trabalho Aí eu tô no trabalho, aí minha barriga começou fazendo uns barulhos, aí eu dei pouco que eu, opa e aí tipo, o banheiro era atrás, assim, era, era muito perto. Eu fui no banheiro... Ué, no banheiro. Cara, é? fazia muito barulho. Aí a hora que você sai do banheiro, assim, todo mundo só, tipo... Só te olha assim, né? <risos> Continua trabalhando. Oh, foi tão desesperador, eu fui umas duas vezes no banheiro. E eu segurando, assim, assim... Ai, que amor, Aí tá, que deu hora do amor. almoço, eu falei, eu vou pra casa. Aí, ó... Fui almoçar em casa, dirigindo no carro, assim, ó. Nossa, muito rápido. Cheguei em casa de novo Eu falei, nossa, não sei o que aconteceu mãe Tô passando mal tal A única coisa que eu fiz foi tomar um suco de laranja Mãe, você tomou aquilo que tava na geladeira? teu pai ia fazer um exame Era relaxante <risos> E eu tomei dois cara Nossa, fiquei o dia inteiro passando mal nossa. Que bom. Você fez uma desintoxicação geral né é. Aí eu sou tão sem noção que eu Pago os micos, assim, bem é pagados E eu esqueço depois deles, né? Eu, você sim, sabe sim. qual foi o meu maior mico. Pedir ajuda. Por uma vez mesmo. a gente viajou com os nossos amigos. Tava num hotel, em Floripa, num hotel, sabe? Ah, uma estrela, algo é. bizarro. E a gente ah, tava, tava to, todo mundo junto lá, comendo e tal. A Carol foi usar o banheiro. Não sei se não tinha tranco ou não pra alguma porta. O Alexandre, nada. Abriu e... Ah! eu tava fazendo cocô, eu acho. <risos> Mas... Não, outra vez. <risos> assim, ó. Eles estavam comprando um apartamento, né? Ela ia casar. Aí ela falou, ai, a gente vai pintar o apartamento e tal. Ai, que legal! E que cor que vocês vão pintar por fora? <risos> <risos> ah, tava pra entender. Obrigada, obrigada, obrigada, um, então...